Hey! Como você tá? Estamos aqui para mais um vídeo que é continuação desse outro que eu fiz. Nesse vídeo passado eu falei sobre os problemas gerais que estão afetando o meio ambiente. Só que agora a gente vai detalhar cada aspecto específico disso daí. Então se prepara, porque as notícias não são nada boas. Desmatamento. Para começar falando sobre o panorama geral das coisas, olha aí. 25% das terras do planeta já foram degradados, ou seja, um quarto já se fudeu. Outro dado, desde a década de 70 já foi desmatado na Amazônia o equivalente a 3 estados de São Paulo, principalmente para criar gado. Hoje a humanidade retira 3 vezes a quantidade de árvores que planta, o saldo é negativo, tanto que, na prática, o mundo perde 10 bilhões de árvores por ano. Hoje, uma média de 6 mil metros quadrados da Amazônia é desmatado a cada segundo. Isso equivale a uns 10 campos de futebol sendo desmatados a cada segundo. E a destruição de florestas destrói vidas. Por causa disso, mais de 100 espécies de plantas, animais e insetos são perdidos a cada dia. Se a Amazônia fosse destruída, 20% da água doce do mundo que está nela desapareceria do mapa. Isso junto com a metade das plantas, e insetos e animais do planeta. Sem falar que ia alterar o clima e as chuvas nas diversas regiões por aí. Na natureza, as coisas estão integradas porque o desmatamento da Amazônia com o do Cerrado leva o fim de rios que somado ao desmatamento de outros mananciais pode ter causado a seca nos reservatórios de São Paulo que aconteceu e pode se repetir Seca Um dos grandes problemas que gera seca é o desperdício de água e só lá em São Paulo o desperdício na distribuição de água vai de 30% a 50% dependendo da empresa gestora veja que isso ocorre antes mesmo das pessoas usarem a água porque se deve a problemas nos encanamentos, que não foram dados manutenção. E da água que chega efetivamente a ser usada, nem todo mundo paga igual. Os maiores consumidores são grandes empresas, porque utilizam grandes quantidades de água. E por causa dessa enorme escala, eles conseguem descontos e pagam mais barato que o resto da sociedade. E como a água sai mais barata para eles, eles podem utilizar ainda mais água, num cenário que ela deveria ser preservada. Em São Paulo, que é uma região bem populosa, detalhe, metade do consumo de água se deve ao uso urbano, sendo 20% para irrigação e 30% para as indústrias. Quer dizer, a vida dos cidadãos é a principal consumidora de água, com 50%. Por isso é importante preservar a água residencial. Mas agora, se considerar o Brasil como um todo, essa proporção muda porque grande parte das terras são agrárias e usadas para plantar e cuidar dos animais. Por causa disso, 70% do consumo de água do país vai para irrigação, sendo 20% para atividades industriais e 10% para as atividades domésticas. Aliás, irrigação excessiva gera problemas enormes. A plantação de algodão do Uzbequistão Fez o mar de Aral virar um deserto. Bastou 40 anos produzindo algodão para secar 90% da área. E o Brasil segue essa tendência porque é um dos principais países agroexportadores do mundo. Exporta café, soja, tabaco, milho, açúcar, etanol para fazer combustível, além de carnes de vaca, de boi e aves. Brother. Tudo isso exige irrigação, então indiretamente nós estamos exportando 100 trilhões de litros de água doce, o que está destruindo as reservas hídricas do país. Cada planta exige uma quantidade diferente de nutrientes e água para gerar frutas e vegetais. Segundo esse site aqui, uma maçã precisa de 70 litros de água, já 1 um kg de batata precisa de 500 litros. 1 um kg de milho precisa de 900 litros, enquanto 1 um kg de arroz precisa de 2 mil litros de água. Só que a produção de carne consome muito mais água e recursos. É claro, o gado, ao longo de toda a sua vida, precisa de muita comida para crescer e continuar vivendo, respirando, andando. Detalhe, metade dos grãos do mundo vai só para alimentar o gado. E nisso se inclui toda a água que é usada para produzir esses grãos. Ou seja, se gasta uma quantidade muito grande de água e recursos para se produzir pouca carne. Um hambúrguer consome 2.500 litros de água para ser produzido, o que equivale a dois meses de banho. Um quilo de carne de frango consome 3.500 litros de água. Um quilo de carne de porco consome 5.000 litros de água. E um quilo de carne de boi consome 15.000 litros de água o que equivale a um ano de banho. E considerando que o americano médio consome 100 kg de carne por ano, em um ano sem comer carne, ele já teria economizado água o suficiente para tomar banho a vida inteira. Tirando a alimentação, também existem diversos outros produtos que usam água para ser produzidos. Um quilo de papel usa 300 litros de água. Uma camiseta de algodão usa 4 mil litros. Uma calça jeans usa 15 mil litros e um quilo de couro usa 16 mil litros de água. Mas a alimentação continua sendo a principal responsável pelo consumo dos recursos hídricos. Para se ter uma ideia, olha só, nos Estados Unidos a agricultura é responsável por 80% a 90% do consumo de água, sendo que 56% desse consumo vai apenas para cultivar alimentos para o gado e além da pecuária exigir indiretamente muito consumo de água na ração dos animais, ela ocupa diretamente 45% da área total do planeta. Por isso, é a principal atividade responsável pela desertificação que atinge 25% a 35% das terras do planeta. O desmatamento que vemos na Floresta Amazônica é principalmente por causa da pecuária. Para se ter ideia, Enquanto desmataram 26 milhões de acres para produzir óleo de palma, para criar gado foram desmatados 136 milhões de acres. Por isso, hoje, com os atuais métodos de produção de carne, a quantidade de terras necessárias para alimentar uma pessoa por um ano varia dependendo do hábito alimentar. Por exemplo, um vegano é alguém que não come carne, então precisa de muito menos espaço, de modo que 700 metros quadrados já seria suficiente que é uma casa bem espaçosa. Já um vegetariano, essa pessoa precisa de animais para produzir leite e queijo, por exemplo. Então vai precisar de cerca de 3 vezes mais espaço. Um vegetariano precisa de 2.000 metros quadrados. Já quem come carne, precisa de mais espaço ainda, porque vai precisar de criar gado do nascimento até a morte, além do espaço que vai alimentar ele. Ou seja, quem come carne vai precisar de 18.000 metros quadrados para alimentar durante um ano. Mas veja bem, essa diferença nos espaços que eu falei se deve principalmente aos métodos tradicionais de produção. Fica com isso na cabeça. Eu nem vou entrar na discussão de aquecimento global porque, ó, tanto faz. A gente tem que preservar a natureza por todos os outros motivos que eu estou falando nesse vídeo. Mas uma coisa a gente tem que falar que a produção de carne é a principal responsável pela produção dos gases do efeito estufa mais até que todo o transporte combinado. Aliás, como a exportação de carne exige novos pastos para criar gado, por isso a pecuária é a principal atividade que desmata a Amazônia, isso altera chuvas e causa seca generalizada. Ainda mais porque a própria pecuária consome na sua própria atividade algo entre 130 a 290 trilhões de litros de água por ano. Bom, como eu já falei, a agricultura é responsável por 80 a 90% do consumo de água nos Estados Unidos. E para piorar, quase metade da água usada na agricultura é desperdiçada. E tem mais, da água que é efetivamente usada na agricultura, a gente sabe que metade dos alimentos vão para o gado. Então, a ração dos animais consome 56% da água dos Estados Unidos. E a gente sabe que aqui no Brasil não é muito diferente. Além da pecuária, a mineração é outra atividade que mais consome e polui a água. Com relação ao consumo, as mineradoras fazem o consumo de fora dos reservatórios, então fica bem difícil de avaliar a quantidade de água consumida. As grandes mineradoras fazem a captação de água nas bacias, é uma água que não precisa ser tratada, o que barateia o custo da operação. As mineradoras falam que reciclam e reutilizam a água usada em torno de 85%, só que como é um dado delas, a gente tem que desconfiar. Infelizmente, o meio ambiente sofre bastante porque o modelo de mineração que é mais usado e se expande no Brasil é o da mineração de céu aberto. Nesse modelo, se usa jatos de água misturados a produtos químicos para separar a terra do minério, o que gasta muita água e causa a morte da terra local, contaminando e secando os rios, o que contribui para o surgimento da seca. Olha, existem inúmeros métodos para se fazer mineração. Mas, de todo jeito, é uma atividade que gera um enorme impacto ambiental e envolve o uso de muita água. Por causa disso, a gente tem que ter todo o cuidado para não impactar bastante os recursos hídricos que nós temos. Poluição do ar A poluição do ar mata mais que o trânsito em São Paulo. E só na China mata mais de 4 mil pessoas por dia. Esse é o problema do transporte ser baseado em combustíveis fósseis. E quando eu falo de transporte, é transporte de todo tipo. Os navios geram uma poluição equivalente à metade dos carros do mundo. E como 70% da frota de navios fica próximo à costa, a poluição que eles geram afeta mais quem vive nas regiões litorâneas. Um agravante a isso é a lei de patentes. Para proteger certos segredos comerciais, muitas empresas fabricam certos produtos em certos lugares e depois mandam para o resto do mundo, de modo que ninguém mais pode produzir aquilo onde vive. Imagine um avião, pega produtos aqui do Brasil e leva lá para a Suécia para fazer um parafuso especial e depois manda para outra empresa da Alemanha para fazer uma turbina, junto com peças de outros países e só depois manda de volta para cá. E também vai ter matérias-primas saindo de outros lugares para fazer outras coisas como cabine, fuselagem e vindo para cá. Então muitas vezes tem matéria-prima saindo daqui, indo para outros lugares, voltando transformada só para partir daí fazer o avião. Isso porque o avião é só um exemplo. Existem inúmeros produtos patenteados de diversos setores que seguem essa lógica, desde eletrônicos até remédios. Então, ao longo de toda uma cadeia de produção, as patentes geram um deslocamento desnecessário de produtos que muitas vezes poderiam ser produzidos no próprio local que as pessoas vivem. Isso exige um deslocamento adicional de caminhões e navios, o que aumenta drasticamente o uso de combustíveis fósseis, o que contribui ainda mais para elevar o gás carbônico e a poluição. Então, quem acredita em aquecimento global e que é causado pelo homem, não pode ser a favor de patentes. Sem as patentes, com certeza conseguiríamos produzir muitas coisas no próprio local, o que diminuiria bastante a necessidade de transporte. Bastaria transportar algumas matérias-primas que todo o resto poderia ser produzido no próprio local. E olha só a economia de combustível e de recursos. Mas como na natureza tudo está interligado, é claro que todo esse excesso de gás carbônico no ar acaba interagindo com a água dos mares, o que contribui para a acidificação dos oceanos. Poluição da água. Milhares de toneladas de lixo são jogadas no mar todo ano o que acentua bastante a acidificação dos oceanos e isso impõe risco de vida a muitas espécies que vivem ali. Vale lembrar que nos mares e rios a agropecuária é a principal causa de poluição da água e também é da extinção das espécies, das zonas mortas dos oceanos e da destruição do habitat. A cada minuto só nos Estados Unidos a pecuária produz 3 mil toneladas de bosta. E isso sem contar a criação informal de gado e os bilhões de peixes criados em aquicultura. Basta uma fazenda de 3 mil vacas leiteiras que isso produz a mesma quantidade de resíduos que uma cidade de meio milhão de pessoas. Por aí se vê o impacto ambiental que atinge os rios e chega aos mares poluindo a água. Outro problema dos resíduos é que trilhões de pedaços de plástico flutuam pelos oceanos. E esses plásticos acabam encalhando em ilhas, de modo que em certas praias a gente consegue achar 1.200 pedaços de plástico a cada 100 metros. E adivinha? Isso aí, os pássaros comem. E olha só, em certos lugares do Mar do Norte, 90% deles têm pedaços de plástico nos seus estômagos. E com certeza os pássaros acabam sofrendo e morrendo provocando desastres ambientais no ecossistema. Vale lembrar que o nosso estilo de se vestir também impacta no meio ambiente. Os tecidos sintéticos liberam bastante microplástico quando são lavados. Os microplásticos são bem pequenos e acabam indo parar nos esgotos, rios e mares. Aí os peixes vão e comem isso e depois outras espécies que se alimentam de peixes acabam se contaminando no processo, como a gente. Além disso, Voltando para os oceanos, ainda há a pesca predatória, já que cerca de 1 a 2 trilhões de peixes são extraídos a cada ano. Isso dá em torno de quase 80 milhões de toneladas. É muito peixe. Mas para piorar, a cada quilo de peixe capturado, cerca de 4,5 kg de outras espécies marinhas não intencionais também são capturadas juntas e descartadas mortas isso dá em torno de 350 milhões de toneladas e mais além dessas espécies marinhas não intencionais que já são descartadas dos peixes que foram capturados por ano 40% deles também são descartados o que dá em torno de 30 milhões de toneladas de peixes jogados fora Ah, tem o seguinte os navios de pesca ainda por cima eles matam por ano em torno de 650 mil baleias, golfinhos e focas. Somando os problemas da poluição com a pesca predatória, o resultado é que 75% dos sítios de pesca do planeta foram esgotados. E é por causa disso tudo que os cientistas consideram que a vida marítima está à beira da extinção em massa. Poluição do solo o nosso sistema está cagando para a natureza, até mesmo Canadá, um país desenvolvido em muitos aspectos sociais, deixa a desejar no ambiental, já que ele desperdiça 70% dos recursos. E um dado interessante é que o lixo residencial é 70 vezes menor do que o lixo gerado durante a produção de riquezas, ou seja, as indústrias agridem muito mais a natureza que os seus consumidores. Veja que os resíduos são gerados ao longo de toda a cadeia produtiva. É na extração da matéria-prima, no transporte, durante o processamento, manufatura, montagem, atividade de construção, até mesmo o descarte do produto ao final da vida útil. Para entender isso melhor, saca só. O planeta gera 30 bilhões de toneladas de resíduos sólidos por ano. Mas o lixo urbano contribui com apenas 2,5% do total já que as maiores fontes poluidoras são a mineração e a pecuária. Do lixo urbano, um terço do que é depositado em aterros são entulhos da construção, e só a Inglaterra produz 100 milhões de toneladas de resíduos sólidos por ano da construção. A construção é uma indústria bastante poluente, pois ela consome até 75% da matéria-prima do planeta. Velho, a gente consome mais cimento até do que comida, só perde pro de água. Então, para cada pessoa se produz 500 kg de entulho, o que dá ao total 3 milhões e meio de toneladas por ano. Quando se considera a participação da construção da mineração à pecuária, os materiais de construção representam praticamente a metade dos resíduos sólidos gerados no planeta. Então, é uma atividade que está impactando bastante a natureza. E é claro, também existem outras fontes de lixo. Por exemplo, 80% do lixo eletrônico de países ricos é enviado para países pobres, para passar aquela falsa impressão que eles são limpinhos. E o pior é que a maior parte do lixo eletrônico não é reaproveitado, contaminando o solo, a água e o ar. Desperdício. O maior desperdício que a gente conhece é na área da alimentação, porque metade das frutas e vegetais que são produzidos não são consumidos. Há desperdícios na produção, no transporte e até no destino final. Outro exemplo famoso de desperdício é o caso da energia, porque nós usamos 30% da energia elétrica gerada no país apenas para aquecer a água do banho. É bizarro desperdiçar tanta energia na forma de calor quando temos o sol que faz isso de graça. Veja que o nosso problema não é apenas produzir energia, mas principalmente poupar. Existe também desperdício de água nas indústrias e nas residências. Lembrando que muitos lugares como São Paulo pode desperdiçar até 30% da água nos encanamentos antes mesmo dela ser usada. Além disso, o trânsito é outro grande desperdício pois temos um excesso de carros nas ruas que causam congestionamentos. E grande parte da culpa de ter tantos veículos em circulação se deve a esse bando de estacionamentos que são construídos, pois incentivam comprar veículos particulares. E o congestionamento das grandes cidades gera vários bilhões de prejuízos para todo mundo. Isso você está pagando em cada compra que você faz, pois a ineficiência dos transportes encarece o custo do comércio, que sempre é repassado ao consumidor final. E no lado ambiental, se gasta muito mais materiais e energia com transportes bem individualistas do que se gastaria se o transporte fosse coletivo. Esse problema do trânsito é agravado pela falta de planejamento das cidades, pois como comércios e residências acabam surgindo aleatoriamente no espaço, isso exige uma maior necessidade de deslocamento das pessoas, consumindo muito mais recursos no transporte. E como a cidade cresce sem planejamento, muitas obras vão acontecer em lugares aleatórios da cidade e tudo isso dificulta o próprio transporte lá dentro. Lembre-se, cidades mal planejadas precisam de muitas obras para fazer reparos e atualizações e todo tipo de obra gera impacto no trânsito. Justamente por ter um padrão desordenado de crescimento, há um problema muito comum que acontece em cidades mal planejadas em expansão que é a favelização. Pensa, muita gente pobre que chega nas grandes cidades, elas precisam de um lugar para viver. Só que a falta de condições financeiras para ficar nos lugares centrais, que são mais valorizados, obriga elas a construírem casas em lugares mais afastados, principalmente nos morros. Desse modo, desmatam as matas, tornando o lugar mais propício a desmoronamentos, o que propicia mais secas e enxurradas à região. Repara só, por se instalarem em morros, que não tem coleta seletiva de lixo e nenhuma ligação com a rede de esgoto, sem o menor saneamento básico, a favela acaba ficando cheia de poluição e detritos, o que induz o surgimento de doenças. Tá vendo? Beijo, a favela, além de ser péssima para o ecossistema local, e além disso um ambiente propício para o crime organizado e para a corrupção, ela pode ser um ninho para o surgimento de muitas doenças que podem ser contagiosas. Doenças. A pecuária, além de causar uma série de problemas ambientais, ainda representa hoje um risco para a humanidade porque pode causar uma pandemia devido ao seu elevado uso de antibióticos. Quando estamos doentes, a gente toma antibióticos para matar as bactérias. Do mesmo jeito, quando se cria animais confinados para produzir leite e carne, isso expõe eles a situações para contraírem doenças, por isso se usa antibiótico neles. Tanto é que só nos Estados Unidos a pecuária sozinha consome 80% dos antibióticos. Só que se usar muito antibiótico, deixa as bactérias mais resistentes. É por isso que a gente não pode sair por aí usando antibióticos sem receita médica. Senão as pessoas iam começar a ficar doentes e gerar uma epidemia. Pois é isso que está acontecendo na pecuária. Já que resíduos de antibióticos já são encontrados no leite e na carne, e isso chega até a gente através da alimentação. E detalhe, quase metade da carne aqui no Brasil não passa por controle nenhum, nem de antibióticos e nem de hormônios. É bom ficar esperto, cerca de 70% das doenças modernas são de origem animal e boa parte delas está ligada à pecuária. E como o uso de antibióticos só está crescendo, isso estimula o surgimento de bactérias super-resistentes que é uma das maiores ameaças à medicina atual, porque poderia gerar uma pandemia sem controle. Desigualdade social Quanto maior é a desigualdade econômica, piores são os problemas sociais. Piora tudo. Piora a violência, gravidez indesejada, obesidade e até a educação. Aí a população aumenta e dificulta conscientizar as pessoas de adotar hábitos mais saudáveis e mais ecológicos, até porque as pessoas estão muito assustadas tentando lidar com a violência. Eu não vou detalhar esse assunto porque o foco desse vídeo é falar de problemas ambientais. Só saiba que, quanto maior for a desigualdade social, pior fica a educação. E um povo sem educação fica ignorante. E é muito mais difícil de conscientizar esse povo da necessidade de adotar hábitos saudáveis e sustentáveis. Panorama geral para finalizar, tudo que você viu até agora justifica por que o planeta Terra precisaria de ter 50% de recursos a mais só para sustentar o atual padrão de vida da humanidade. Mas 80% de tudo isso é consumido por apenas 20% da população. E se o restante dos 80% das pessoas consumisse nesse mesmo ritmo? A gente precisaria de 5 planetas, mas só temos um. O nosso estilo de vida está errado e é insustentável. Por isso, a ação humana acelerou a extinção das outras espécies em um ritmo mil vezes superior ao ritmo natural. Para se ter ideia, a Terra perdeu metade de toda a sua vida animal apenas nos últimos 40 anos. Eu já falei da devastação da vida dos oceanos, mas como na natureza está tudo interligado, o impacto de lá pode chegar até aqui. Tanto que a Terra corre o risco de passar pela sexta extinção em massa das espécies. E nós estamos entre elas. Bom, o objetivo desse vídeo foi mostrar que você está correndo risco de vida, assim como a sua família e todo mundo que você gosta. Em alguns anos, se as coisas piorarem, o cenário pode ficar apocalíptico. Tudo porque o planeta tem muitas pessoas, mas principalmente porque o nosso estilo de vida é ineficiente e desperdiça os recursos que nós temos. Então, a maior parte da culpa está no sistema, porque é ele que influencia o nosso estilo de vida. Seguinte, tudo que eu apresentei nesse vídeo são apenas dados. Dados que refletem os problemas que nós enfrentamos no mundo. E isso ameaça a nossa existência. Então, não tentem tirar conclusões precipitadas em cima do que eu falei. Eu só estou apresentando o problema. E o primeiro passo para a gente começar a resolvê-los é reconhecer que esses problemas existem. Mas eu não quero dar uma de pessimista, até porque os problemas são graves, porque felizmente estão surgindo inúmeras soluções por aí, principalmente vindas da tecnologia, que dá pra gente ter esperança no futuro. E quem quiser saber, continue assistindo o canal. Eu vou ficando por aqui, galera. Aquele beijo maroto. E se liga na parada. Paranauê é tenso. Valeu!